Bom tropa, com a volta do PT ao poder, nós também temos a volta das pérolas E vocês não esperam para ver a Dilma no Brix Também, por favor, chequem a nossa vaquinha no Pix para salvarmos o canal E vamos lá, né? Meu Deus do céu, começa com a Dilma lá do BRICS. Ô oh, gente, eu não tenho como escolher. Você quer passar para minha palavra porque é muito desagradável sure. uh, escolher. Thanks, perdida, I'm sorry, it's going to be in English. Uh, Matthew Lee, InterCity Press. You sort of addressed it. If you, if you speak slowly, okay. I understand <laughs> very well. O cara começou a falar com ela, ela. Por favor, fala baixo que eu fala mais devagar que eu entendo inglês. Excellent. Uh, um, I wanted you, if you could, to describe how Brazil Tá perdida, mano. Tá perdida. Essa é a presidenta do BRICS, mano. It's gonna offset this continued uh, uh, continued. Uh... Cara de perdida. A cara de perdida. You know, legal deforestation over this period of time. And also the cattle industry or the livestock industry. George Hatton, the associate president and president. Aí é outra. O microfone ainda tá ruim, mano. Ela fica mais perdida ainda. Brasil's INDC includes a commitment of reducing greenhouse gas emissions by 37%. Ela já tá com a cara de puta, velho. Tá bravo. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Poxa, ok? Brasil's INDC includes a commitment of reducing greenhouse gas emissions by 37% by 2025 from 2005 levels. That's correct, right? But uh, <laughs> recent emissions data shows that Brazil's emissions already fell by 36% between 2005 and 2011. So does that mean that Brazil's INDC is going to keep emissions stable From current le levels rather than reducing. Them. Não. Não. Não. Não. não, não, não, não dá, não dá. desisto, me colocaram aqui, eu inglês, certo? É o que eu estou fazendo aqui. Imagina a vergonha que nosso país tá lá fora. E tem mais, e tem mais a Dilma Dilmando. Se você tiver um lago e tiver um peixe dentro, o mosquito já era. O porque o um peixe vai lá e babar o mosquito, ele come o mosquito. É o um clássico, né? Mas vamos lá. Aí temos essa petista da Grace Hoffman hoje falando um monte de coisa, né? Vamos ver o que ela disse. E aí, Bolsonaro, tá voltando? Ai. E aí, Bolsonaro, tá voltando? 3,50, o espírito do Lito nem pra chupar mais da. Nem a ver como o Brasil melhorou na sua ausência. O Bolsa Família voltou. 3,9%, <música> <risos> gente! É, Mais justo, mais forte, pra tirar. O salário mínimo voltou a ter aumento real. Acima da inflação. O presidente Lula anunciou numa rede social o novo salário mínimo um aumento de R$ reais. São ah. acabando com o arrocho do seu desgoverno. A tabela do imposto de renda. Ah. Corrigida. Ah. Coisa que você nunca fez. E agora ela vai isentar... Deus céu, o que é isso que tá acontecendo, velho? <risos> ai ai, agora vamos falar também sobre a volta do Bolsonaro, né? Já que ela falou ali, temos aqui o próprio All Notícias já de manhã dizendo o seguinte: apesar de proibição, bolsonaristas lotam saguão de aeroporto em Brasília, como nós mostramos aqui. Várias pessoas foram impedidas de chegarem até o aeroporto. Ônibus parados, a estrada parada e, mesmo assim, né, apesar da proibição, a própria mídia podre que admitindo que bolsonaristas lotam o saguão de aeroporto em Brasília. Mas é claro que eles precisam de uma narrativa, não é mesmo? Precisam de uma mentirinha aqui. E vamos lá. Quem quiser tentar criar o um ambiente de conflito que existia no país no governo anterior, Vai se dar mal. Não vai ter sucesso. Vai flopar. Como flopou a recepção no aeroporto hoje do ex-presidente. Flopou. Flopou. Tem vídeo aqui no canal, parceiro. Quem não viu? Quem flopou quem? Que voltou ao país depois de ter fugido do país. Flopou. Flopou. Ih, Mais uma vez ele se demonstrou que é um líder de pé de barro. Quando fugiu do país. E agora fez um, uma semana inteira de mobilização, convocação e flopou, flopou a recepção. Flopou, flopou, flopou, hum, ou ele tem razão ou o Wall está mentindo, né? é mesmo? Mas que história é essa? E aí a mídia inteira Tem né, nos tentando falar que não flopou, não foi ninguém, não tem ninguém. Em termos é de mobilização absurdo. popular, é o retorno olha é um só, fracasso, olha só. um rotor do fracasso. No aeroporto, tinha lá uns gatos pegados. Alguém pode falar em 100? Tá. E aí em frente. Alguém pode falar em 100. Mano, que vergonha desse barco. Qual que é o nome dele? Tem cego, velho. É o Village Bay. Até Bay o momento, Bay tem Bay em torno de umas 50, Bay. 60 pessoas. portanto ah, 50, 60 pessoas. O cara no vídeo de baixo mostrando que a estrada foi bloqueada. Em Vai, termos pedir. de mobilização, o fracasso. E não cabe nenhuma galera, comparação agora, histórica agora, com fazer o Ram Domingo fazer Perón fazer e o retorno de Perón cara, E lembrar a confusão no aeroporto chegando chegando de Esseça quando ele voltou mostrar imagens não vão mostrar né? porque tinha milhares, não de milhões de pessoas o aguardando em Buenos lamentável. Aires. Portanto, o um retorno nenhuma. até o momento em termos de mobilização é um fracasso. Vamos aguardar o seu pronunciamento no PL e se ele vai confirmar o que nos disse ontem em termos de fala, ah, de discurso, aqui, ó, que tá o passado é passado da, e da que ele vai olhar para que... o presente e para o futuro. Eu duvido. Eu duvido que oh, oh, oh, oh. Uhum, uhum, uhum. E aí, aqui temos um videozinho do Victor Fazano revoltado com a classe artística. Vamos ouvir isso aí. A insatisfação que eu vejo colegas meus defendendo esse bandido. Ah, é fake news. Como é fake news? Vocês lembram anos atrás, nós ficávamos na fim da televisão e eram escândalos, atrás de escândalo, batendo na nossa cara sem parar os escândalos de corrupção e sessão. Muitos escândalos. Antes, todas as noites. Batendo na nossa cara, roubamos trilhões, desviaram trilhões, mais um bilhão aqui, mais um bilhão ali. Durante anos, e finalmente a Lava Jato nos, nos deu um, um suspiro para a nação, em que nós podíamos finalmente botar na cabeça essa turma que nos roubou tanto tempo. É que as pessoas esquecem que esse dinheiro roubado, e é muito dinheiro roubado, não é um celular muito roubado. Trilhões. É muito dinheiro desviado. Dinheiro esse que devia estar ou nas carências do país, na, na, na, na educação, da, na, na, da segurança, no meio ambiente. No meio ambiente. O, nenhum Um país que investe menos de 2% do meio, do PIB no meio ambiente há 30 anos nunca poderá fazer nada pelo meio ambiente. Eu sempre que colocam essas músicas no fundo. Mas também se esse país não tem PIB, se o PIB é sempre negativo, como é que você vai. Designar dinheiro para todas as, as, as necessidades do país, para o povo brasileiro ter uma vida melhor, com segurança, com saúde, com escola. Como você vai se o país não tem PIB? E aí que eu defendo o Bolsonaro. Porque depois de uma, de uma tragédia dessa, depois de, de, de, de, de guerra, nós estamos com PIB positivo, finalmente depois de 40 anos. É, desculpa, estávamos com o PIB positivo. Estávamos com o PIB positivo só mostrando aqui para vocês a real oficial agora né contas do governo Dilma já tem rombo de 41 bilhões em fevereiro o pior resultado desde 97 como o cara conseguiu estragar a economia em apenas três meses mas né? O Radad que vai deixar a gente com saudade aqui do Paulo Guedes, já tem uma solução mágica, não é mesmo? Solta aí, Radad Paga imposto. Mas se, melhor, se quem não paga imposto passar a pagar, todos nós vamos pagar menos juros. Uh, vamos cobrar mais impostos de quem não paga imposto. O Radad já tem a solução mágica. Todos nós vamos pagar menos juros. Ai, que maravilha, hein? Nossa... Era tudo que a gente precisava pagar mais impostos, não é mesmo? E só um vídeozinho aqui para finalizar. O senhor vai lembrar bem né, Felipe Campos. Bom dia, presidente. Bom dia. Bom o, dia. Você já sentou no meu colo, Felipe. Ai, eu, já sentei, eu, já sentei, eu já sentei no seu colo com muito orgulho, presidente. Eu, eu sou talvez o único gay que sentou no colo de Jair Bolsonaro. Olha. Completamente aleatório. Mas é isso, tropa Quero saber a opinião de vocês Vocês têm gostado bastante desses vídeos De eu reagir a esses vídeos virais do Twitter Por favor, continuem dando suporte ao nosso canal E até a próxima Tchau, tchau